Cabeleireira Laura, cabelos, unhas, desidratação e unhas Pro seu cabelo ficar uma bosta Cabeleireira Laura, as pessoas tratam ela muito bem Olha, um dinômio Cabeleireira Laura, passamos tanto álcool que você vai passar mal Mais um pouco Laura Cabeleireira, ela e seu sobrinho neto Luiz Flato Vão esfoliar sua pele com bicadas maravilhosas. Luiz Flato desenvolveu uma mega maquiagem para sua braba. Orgulho do Flato. E na compra de 10 unhas de 12 metros, você ganha um copo de coifé. E se você se chama Laura, Luiz ou Flato, ou então é inscrito aqui no canal, com mais 2,50 você ganha uma hora no PC da Leila. Leila Laura. O melhor para você. Centro de beleza Beauty Center da Cabeleleira Laura. Na rua Cabeleleira Laura. Em parceria com a Cabeleleira Leila. Avenida Cabeleleira Laura. Cabeleleira Leila. Cabeleleira Laura, Laura. O melhor para você é Cabeleleira. confiar. O seu cabelo está em boas mãos. Olha, um guimão.